É, meus amigos, essa novela do novo jogo da Netherrealm aí continua e mais coisas relacionadas a Mortal Kombat 11 surgiram nesses últimos dias aí por conta de um leaker famoso lá dos tempos de Mortal Kombat 11 Que veio a público aí E soltou um negócio que deixou a galera meio com a pulga atrás da orelha ali Sobre um próximo personagem que não aparece há muito tempo no Mortal Kombat Que pode estar retornando aí no Mortal Kombat 12 E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês a notícia E também algumas coisas referentes a esse leaker também dos tempos de MK11 Saudações eu sou Caio Nobre E vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos. Esse negócio tomou uma proporção que até o site ComicBook.com, que é um site famoso lá de fora, pegou essa notícia e fez um post dedicado a falar sobre isso, entendeu? Então eu vou trocar minha tela aqui para vocês começarem a ver tudo certinho que tá acontecendo, eu vou dar uma lida na íntegra aqui também, pelo menos dessa primeira parte da notícia, e a gente passa também lá o post onde esse cara, esse Roar, como vocês estão vendo aqui o nome do usuário, né? Que o Lee, que é o famoso lá dos tempos de do MK11, veio aí falando coisas sobre Mortal Kombat 12 para nós. Vamos lá, ó. O primeiro personagem do próximo Mortal Kombat, provisoriamente apelidado de Mortal Kombat 12, possivelmente vazou. Após o lançamento de Mortal Kombat 11 em 2019, a expectativa era que a NetherRealm Studios fosse trabalhar em Justice 3 em seguida. Dito isto, de acordo com rumores recentes, a desenvolvedora de Chicago está realmente trabalhando no Mortal Kombat 12. Isso ainda não foi confirmado, obviamente, mas a gente já espera por conta dos 30 anos de Mortal Kombat, a gente já falou algumas vezes aqui no canal já, mas de acordo com um proeminente vazador de Mortal Kombat, os rumores são verdadeiros. De volta ao Lançamento, um vazador, um leaker, né? Porque tá traduzido ao pé da letra aqui no Chrome, com o nome Roar ganhou fama por vazar e provocar várias coisas sobre o Mortal Kombat 11, como a sua lista, né? O roster completo, que mais tarde se tornaram verdade. Já faz um tempo desde que ouvimos sobre esse leaker, mas recentemente eles foram aos Game Facts, né? Ele veio a público novamente, foi para as redes sociais, fóruns e tudo mais, na verdade, fórum, né? Porque é o Reddit no caso, para poder provocar os fãs da série. Mais especificamente, ele deixou um breve comentário afirmando que Reiko está de volta, seguido de até o ano que vem. Ou seja, ele mandou duas informações ali, deveras interessantes, eu até esqueci de baixar um pouquinho mais a informação para vocês verem aqui. Mas ele mandou essa realmente que o Raico vai voltar e que a gente se vê no ano que vem. E aí continuando aqui, ó, infelizmente essa é a extensão da provocação. Esse aqui tá pedale tá, pedaleta tá, tá, tá, tá meio esquisito. Mas o que eles quiseram dizer aqui é, é só isso que ele postou, entendeu? Apenas isso. E aí eles comentam sobre essa afirmação dele tão tanto quanto vaga, a gente não saber se esse jogo ele vai ser realmente revelado esse ano para poder sair no ano que vem, assim. Revelação esse ano a gente sabe que vai ter, isso aí é fato, entendeu? O Ed Boon ele falou que quando eles mostrarem o jogo dele esse ano, a gente vai entender do que, que eles estão falando e por que houve essa quebra de padrão. E aí, cara, pra poder mostrar pra vocês na íntegra o que que tá acontecendo, esse post aí desse cara, famoso líquido do Mortal Kombat 11, ó, deixa eu até voltar aqui no post do Reddit, tá um pouquinho cortado aqui, tá, pessoal, o título, mas o que importa realmente é esse conteúdo aqui, ó. Esse Roar, que é famoso aí pelo Mortal Kombat 11, algumas coisas que ele postou, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, inclusive, ele mandou essa daqui, galera, ó. Ah, Reikos back. See you next year. É meio que assim, o Reiko tá de volta, ele vai ser revelado esse ano de 2022, mas a gente não deve ver esse jogo até o ano que vem, o que é uma coisa meio cabulosa, rapaz. 30 anos de Mortal Kombat aí, tem que ser esse ano ainda, mas tudo bem, vamos lá. Algumas coisas relacionadas ao Mortal Kombat 11, eles também postaram aqui, pessoal, ó. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra poder ficar melhor pra vocês verem, ó. Até subir um pouquinho mais a tela aqui pra poder ficar mais fácil de ver, que é o seguinte, galera, ó. Na época do Mortal Kombat 11, eu acho que vocês se lembram muito bem aí, rolaram alguns vazamentos aí que tinham as siglas de alguns personagens e tal. Tipo, igual eles mencionaram aqui, ó. Algumas abreviações misteriosas nos dados vazados, como Col, Set e Ter também. Isso aqui eu realmente lembro dessas três siglas. Inclusive, acho que a gente fez vídeo sobre isso no canal, precisaria dar uma procurada. E aí, ó, o Roar, ele primeiro apareceu e deu uma dica de que, ó, Set. É uma personagem feminina E especificamente Ela não é humana E aí o nome Collector Ele tava circulando Antes do Roar Que é esse Licker aqui né, Aparecesse E desse uma confirmação Assim, tipo Na lata mesmo Falando que esse personagem Era de fato real E que esse sim Era o nome dele E aí com relação ao Ter Que foi mencionado aqui também Dentre as siglas O Roar Ele também veio a público Falando que o nome dele Na verdade Era Geras Porque no início da produção né, Quando eles estavam pensando no personagem, ele tinha um nome diferente, por isso que ele tá com esse nome Ter, que é com essa sigla Ter, e depois eles alteraram aí pra guerras, entendeu? E aí, prosseguindo aqui, pessoal, eles ainda colocaram mais alguns tópicos falando, ó, que ele também chegou a dar uma dica de um novo personagem que, na verdade, era uma reimaginação, uma repaginada numa personagem antiga que estaria voltando, que acabou sendo a Frost. E ainda sobre esse dossiê aqui, meus amigos, tem mais um tópico deles falando aqui, ó, que esse Roar também deu uma dica relacionada ao Tsun que ele estaria vindo para uma Mortal Kombat 11, então assim, cara, além disso, daqui que ele postou falando que o Reiko estaria de volta e tal. Os caras fizeram questão de pegar um dossiê de coisas que esse cara trouxe na época do Mortal Kombat 11 aí E acabou acertando, entendeu? Com as dicas que ele deu e tudo Falando que, que ele realmente soube que esses personagens estariam no jogo e tal Postou na internet, muita gente não deu muito crédito Mas acabou se tornando verdade Então por isso, cara Por essas informações aqui que a gente tá trazendo do Mortal Kombat 11 Que sites como o próprio comicbook.com Que é grande lá fora Fez questão de fazer um post aí e poder falar sobre isso Mas é o que a gente sempre diz, meus amigos amigos É tudo rumor e especulação, não vamos elevar expectativas, principalmente quem gosta muito do Reiko aí, né? Pra depois não acabar se frustrando caso o personagem não venha. Mas, agora fazendo um raciocínio aqui, mano, aspectos relacionados ao Mortal Kombat 12, personagens que poderiam retornar aí que realmente não aparecem há muito tempo, o Heiko, ele é um desses personagens, entendeu? tá certo que ele esteve ali na HQ do Mortal Kombat X fazendo uma participação e ele era basicamente um peão do Havik no plano dele ali de dominar o código de sangue, aquele negócio todo que a gente já conhece da história do Mortal Kombat X. Mas nós tivemos aí no Mortal Kombat 11 algumas surpresas bem legais também, vocês se lembram disso, entendeu? como o próprio Fujin, era um personagem que não aparecia até Tempos como um jogável, no caso, né, na franquia Mortal Kombat, porque ele esteve no modo história do Mortal Kombat X apenas ali com uma participação. Mas aí eles refizeram totalmente o personagem, deram uma repaginada nele, trouxeram golpes novos e tudo, a aparência nova também com a tecnologia empregada no Mortal Kombat 11, e ficou bem da hora. E ele teve sim a sua participação na história do Mortal Kombat 11 Aftermath. E depois que veio as variações customizáveis né, para os personagens, muita gente passou a jogar com Food em criar umas builds. Muito legais ali com o personagem e tal. Ele é um dos mais fortes, se eu não me engano, atualmente no Mortal Kombat 11. Eu não digo que ele está no panteão dos mais fodas, entendeu? Mas eu vejo ainda muita gente utilizando ele, principalmente porque falam que é divertido jogar com o Food. Então acho que foi um acerto muito grande. Creio que eles possam sim fazer isso com outros personagens que já estão sumidos há muito tempo aí, em termos de gameplay, em termos de podermos selecioná-los para poder jogar ali, entendeu? Como o próprio Reiko e até mesmo o Nitara, entre outros outros ali que sumiram, velho. era 3D a gente não vê faz um tempinho. Motaro aí mesmo é um que a galera quer ver retornando, embora eu acho que seja meio complicado, eles teriam que capar metade do corpo do bicho pra poder fazer isso funcionar não sei, velho, não sei como é que seria esse negócio mas assim, meus amigos, a gente vai ter que esperar realmente um anúncio oficial aí a gente não sabe quando que vai acontecer tem gente falando que nesse mês de março poderia acontecer alguma coisa, mas essa resposta, cara, é só a Netherrealm que vai dar pra gente mesmo, a Warner no tempo deles ali se a Netherrealm tiver com a Warner ainda a gente não sabe, entendeu? O que nós sabemos de verdade é que esse aqui é mais um indício de que realmente tá vindo um outro Mortal Kombat aí, por conta principalmente desses 30 anos, mano. Nós tivemos vários leaks saindo aí pelo Fortean afora, entre outros lugares e tal, e já tivemos até mesmo Jeff Grubb, velho, que é um insider famoso aí, que conhece muita gente do ramo, falando que eles estariam se enfocando em Mortal Kombat agora no lugar de Injustice. Então, é uma questão da gente esperar mesmo, ter paciência e não elevar as expectativas, como eu disse, porque assim, Quero muito ver o Reiko voltando, de verdade, mano, ele é totalmente repaginado, como eles fizeram com o Fujin. Os caras têm uma criatividade monstra, eu acho que eles podem fazer uma coisa bem legal com o personagem. Mas vamos lá, com os pés no chão, de buenas e acompanhando essas novidades à medida que elas forem surgindo. E é claro que eu vou sempre trazer aqui essas notícias para poder mantê-los muito bem informados, meus amigos. Então, o que, que vocês acham de tudo isso daqui? Vocês acreditam nessa postagem do Roar, que é um leaker aí, extremamente famoso da época do Mortal Kombat 11,